Oi, gente, temos hoje uma coisa muito séria para tratar com vocês. Olha, séria mesmo, talvez a coisa mais séria de tudo que está acontecendo neste país de hoje. Por quê? Porque são as futuras gerações né, que estão em risco. O que está acontecendo na educação, nesse país, né, é uma coisa que nós precisamos parar agora. O que é que está acontecendo na educação? Isso aqui é um, o, o, o realmente o mais grave, porque compromete todas as futuras gerações. Né, pretender Colocar a alfabetização fônica, aquela que diz, como é B com A, Bá, D com O, Dó, isso aí é coisa já totalmente superada. Né? A, a, a educação tem que ser estruturante, né? ela tem que ser contextualizada na vida do, do, do indivíduo. Né? Ela tem que ajudar o, o, o alfabetizando a se interagir com o mundo. E, se possível, a olhar criticamente, crítica e criativamente, a realidade. Essa é a grande lição dos nossos mestres da educação, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro. Né? E, então, é, é, é isso que está sob ataque Desses caras que querem militarizar a educação pública. Mas nem na Idade Média a educação pública era militarizada. Qual é a cultura de educação que tem esse ministro que é um colombiano, né, de, que se diz filósofo? Nós temos que pedir a cabeça desse ministro, hoje mesmo, nós não podemos deixar para protestar depois que toda essa maldade for cometida. Professores, mobilizem seus sindicatos, suas federações. Temos que parar isso já. Isso não. não, não entendeu? Tudo, tudo de ruim que tem acontecido nesse país, a gente vai protestar depois, e aí leva porrada em cima e não acontece nada. Nós temos que parar isso agora. Né? Pedir a substituição desse ministro agora. Como nós vamos fazer isso? Bom, a gente pode começar é, com um, um abaixo assinado de milhões de trabalhadores, né? começando pelos professores, mobilizando pelos sindicatos, federações, né? pedindo, mobilizando a, a, as centrais operárias as organizações profissionais, OAB, os engenheiros, tal porque é o futuro de todas as gerações futuras que está em jogo. Nação, o que é a nação? É a nação que está em risco nação é seu povo e sua cultura, não é? É a nação que está em risco se não resultar um aba assinado com milhões de pessoas, tem que ser milhões de pessoas, né? tem que parar o país, que é a arma mais poderosa da classe trabalhadora, uma greve geral. Porque não podemos deixar que eles perpetrem tudo que está planejado para a educação no país. Não podemos. Tem que, tem que agir agora, já. Mobilizem, por favor, seus sindicatos e paremos com isso agora.